Seremos feitos de tal massa que precisemos de tomar diariamente pequenas doses de morte. Seremos feitos de tal massa que precisemos de tomar diariamente pequenas doses de morte. Olá. Olá! O que vamos But dizer agora now, já está gravado. Tudo o que vão ver foi feito no momento. To não, não foi. Não que você vá ver é feito no momento. <laughs> não se impressionem. So impress Olá. Olá! O que é a última palavra? O que isso vai vir a fazer? O que foi é é é? é? ah, gravado? <laughs> <so, laughs> não se <não> impressionem? O é? <laughs> Sim, é foi para o gravado? Não impressionem. <laughs> <laughs> Sim. Olá. Olá. O que agora vamos dizer já está nada gravado. gravado. Nada do que vão ver é feito no momento. Tudo o que se passa foi programado. Por, Por isso, não isso, não se impressionem. Olá. O que vamos agora dizer já está gravado. Nada do que vão ver é feito no momento. Tudo o que aqui se passa foi programado. Por isso, não, não se impressionem. Não se <risos> Olá! Hoje é dia 4 de abril de 2017. São exatamente 10 horas. estamos todos aqui reunidos na sala número 17. E eu estou a falar com vocês. Estou mais. mais precisamente falar com uma menina de óculos, de óculos pretos, com um casaco branco, branco, branco, tem umas calças de ganga e uns, e uns tênis Os tênis brancos. Os <coughs> tênis brancos. Tá <laughs> Deixa, deixa de tocar, toca, toca, toca, em diferentes partes do corpo. Sente a sensação do teu corpo, é isso. Viver, viver, viver. Pode ser tudo isto? Ou... ou talvez não. Ah, mas se é para viver... Vive... Vive... Intensamente! E... Intensamente. E... Intensamente. E... E... E... E... E... Aquele galho. Sim. Uma pita. Hum. De coxa de frango. Porque as gorduras da carne vermelha fazem-me mal. Azia. Sim, sim, sim, sim, sim. sim. Ali traz mais pipocas que aquelas. Tiveram um incidente. <coughs> Deus, Romeu! Meu, Romeu! Traz também Coca-Cola Zero. É o melhor para a saúde. Zero gorduras. Zero açúcares. Lo que se ve, lo se ve, lo que que se ve, lo que se que se ve, lo que se ve, lo que se ve, que se ve, lo que se que se ve, lo ¿Vean a casa?